Olá, tudo bem? Tudo pom? Tudo bom. bom. bom querido. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal que, que é o melhor canal de fofocas. É. Do seria. Mundo. Até poderia ser, se não. <risos> Até poderia ser, se não dependesse da gente. Sim. Mas assim, ó, nesse quadro em específico que a gente tenta fazer, a gente teve que remover. Muito pra eu conseguir entregar tivemos alguma coisa na bandeja pra vocês. Tivemos que lutar, porque o que falaram do que não tem como Falar de um BBB... Sem sal, sem tempero, não diria Jacquin. Esse BBB. as O vendo aqui é, o conteúdo que a gente tá pagando para per Chegou o disco E ainda o Thiago tem que a pachorra, né? Não somos chaves, mas ele teve a pachorra de pegar. Ele diz que esse é o BBB do amor. Que por que as pessoas. Que, que, que tem que ser tudo ódio, que tem que ser tudo caos, que tem que ser. Eu vou botar o um vídeo aqui que fica mais fácil. Tentem mandar algum recado, colocando a mão no peito, emanando energias ou algo que vocês precisam que eu. Entenda. Briga! Tiago, fala a verdade, Tiago. Tu é infiltrado de teu vô aqui nesse programa? Ok. Não adianta esconder, não camuflar no quarto. Se tu acabar com o Big Brother, tu acaba com a Globo, tu acaba comigo. E se a Globo acabar, tua família tem emissora. Minha família tem nome sujo, Tiago. Se nós não, gostar, não gostássemos de um barraco, nós não assisti a casas de família. Logo, o teu avô não ganhava é dinheiro. Eu quero ver um barraco, quero ver um tenel, eu quero a ver... A gente já sabe que o Thiago Abravanel não teve que fazer muito esforço, não sabia. Se ele precisasse de uma, de uma mídia assim, ó, se ele precisasse divulgar alguma coisa, vem uma tretinha? Só no amor? Tu acha que paga o, o, a quantidade de patrocinador da Globo ali? Só a câmera que a Juliette quebrou essa semana já deu prejuízo ali ao prêmio. É a Juliette? É, a Juliette... A, Juliette. <risos> a nova Juliette, tipo, Tchecoslováquia... Tchecoslováquia, Eslovênia, é, Rússia, Canadá, <risos> Japão... A Tchecoslováquia quebrou sem querer uma câmera. E esse foi o ápice da semana, tá, pessoal? Porque eles levaram uma mijada do Bolinho. Menina, eu fiquei passada com essa damijada. Ela perdeu 200 estalecas e todos os membros da casa perderam mais 100 estalecas. Né? Mas eu não diria. Eu dava na cara, eu não diria mais. que esse BBB se mostrou em algum momento positivo. Porque lá no, ah, primeiro, no primeiro dia, a gente já vê, Aquela coisa, o tal do Scooby tentando dar uma de historiador A outra uh, tentando me dizer que não existe racismo no Brasil eu, Quer dizer, eu simplesmente não entendi Pra mim, aquela que é a mais chata, que eu não vejo a hora que saia É a Nayara Azevedo Então você é fora na Nayara agora né? Não, eu sou, eu, eu, eu a gente nunca vem... fui dentro na Nayara pra ser fora Começa por aí eu, eu sei que pode até me cancelar, tá? Pode até me cancelar, mas Big Brother tá tão chato Tão chato não, A Nayara Azevedo Tá servindo um conteúdo perto dos outros, tá? você vem que é verdade. Ela tá, tá fazendo a função na Nassi, ali? Vamos tá fazer, vamos fazer um, um, um hashtag. Todo mundo fica odeia ela. ela, todo mundo odeia ela lá dentro daquela casa, parece que ela... Ih, gente, a pessoa, ela vai lá, ela cozinha pra todo mundo, entendeu? Ela, ela, ela faz o pão dela valer, entendeu? Eu é. não tô defendendo ela, ah, fique bem claro. Se bem que então vamos fazer um, um, um hashtag aqui, fica na Fica na Yara. Porque é senão que o conteúdo amarelo. acaba e ainda não tem nem implantar sai Eu acho que esse BBB é só ladeira abaixo, tá? Porque.. Não, cara. é umas coisas assim, galera, que eu vou dizer pra vocês. Uma coisa sem uma coisa sem assim, nada. Eu tô eu com saudade de ver as tetas da Rafa. Eu queria pegar essa galera aí, queria trazer de volta. Mas a mas mamacita, eu é... queria mamacita de novo no BBB, que eu acho que assim, que que, agora, que a a gente, foi cancelada agora a gente sabe dar o devido valor pra, pra o cara para algum cara, cara. Ela foi cancelada, ela foi cancelada, a mamacita foi, foi. Foi Cometeu alguns, alguns atropelos no meio do processo, cometeu alguns atropelos. Mas depois Mas tudo se resolve. Eu acho que pra mim, coisa boa no Big Brother, tá, gente, é linda quebrada. Ai linda quebrada pra em mim. Em meio a tantas coisas ruins nasceram. Ah, no auge da diva, eu acho que ali é uma diva, eu acho que ali milita sem militar. Eu acho gente... Deixa o meu leque! Não bota não no meu leque! Eu acho que sim, entendeu? Eu acho que a Lin milita sem militar ali diretamente. Ela já cantou umas coisas bem babado sim. Ela já fez. Ela entregou acontecer. poesia. Ela entregou Entendeu, cultura. querida? Ela é Bom. moderada Um beijo pra Lin. Gente, tem uma fala que ela. Não sei se eu vou conseguir catar pra botar aqui no vídeo, mas tem uma fala. Que as pessoas ali do Big Brother, elas estão se questionando entre si ali se o Big Brother ele estaria flopado. Só que a Lynn. Em todo o seu carisma ele olhou e disse Ela falou que não acreditava que no baby que ela estava participando Flopou <risos> Flopou, mas não foi culpa dela Foi culpa do... do, do... Tiago Brava Nel. Foi por culpa de eu nem que suportava o que você escalava. Gente, quem teve a ideia de botar o Tiago Brava Nel dentro da casa? Eu acho que foi pra dar na cara do Jesus Santos, o Mazara. Eu acho que ele entrou pra só botar o programa. Né? Eu? Ah, tá acho. dando certo? Tá, se esse é o objetivo, o Tiago arrasou. Vou dizer pra vocês que pra mim a fala que ficou mais marcada assim é: eu não sou homem, eu não sou mulher, eu sou. sou travesti. Agora vamos voltar a falar do que a gente interessa. Vamos tentar ressuscitar esse BBB, atrasando trazendo um pouquinho de treta para vocês. Eu... Então vamos falar de quem conseguiu o líder da semana, que foi ela, a maravilhosa, a Rica. A Rica poderosa, diva do glamourosa, é, dona da Chanel, Jade Picão. E menina, eu achei que eu não ia gostar da Jade, mas ela tem se mostrado uma boa participante e hum. trazendo um bom entretenimento, tanto que Causou aí no paredão, né, causou, trouxe novas questões ao paredão, teve uh, indicações surpresa, não foi pelo voto tradicional. É. Eu acho que ela conseguiu moer dois coelhos com uma cajadada só, sabe? Ela pegou, eu tinha certeza que ela ia colocar a Nayara no, no paredão. Aí o que aconteceu, a Nayara foi automaticamente no paredão por causa disso. O que aconteceu? E aquele lá, rolinho do pergaminho aí que vai estar tá aí pra vocês... A prova aí. do líder que a Jade ganhou... Ela, ela teria que escolher quatro pessoas pra, né, pegar o pergaminho. Jesse, escolheu a Jesse, escolheu o Lucas e escolheu a Nayara. A Nayara, a Jesse, o Lucas e a Natália. E a Natália. Esses quatro. Desses quatro, a Natália foi imunizada, a Jesse foi pra Chepa esses quatro. Desses quatro a Natália foi imunizada. A Jesse foi pra Xepa O Lucas. Foi pro VIP. Foi pro VIP. Foi pro VIP. Foi, foi pro, pro VIP. VIP. E a Nana foi emparedada. Foi emparedada. emparedadíssima foi. De novo, né? Nanacita. E aí ela pode indicar. A Jade Picom pode indicar. Mais uma ao paredão. É, pela sua escolha do líder, do, do que vai direto ao paredão. E ela indica quem, quem, quem, quem? Arthur Artur Aguiar, né? Que ela disse ali que é só uma estratégia de jogo, aquele discurso que é o mesmo de sempre. Que... Sem se comprometer muito, é, ela já. Achei que ela faltou se comprometer. Até aí na muito hora, hora de indicar as quatro pessoas, ela também disse, ah, desculpa, né? Foi toda cuidadosa para não. É. Ela tá tentando não se queimar, mas mesmo tempo tem, tem que queima as pessoas, né? Um jogo, né? Afinal de contas. E essa semana tem eliminação também, então vamos comentar aqui embaixo, vamos comentar lá no Instagram quem você acha que será que um será eliminado o eliminado e quem você quer que seja o eliminado também esse paredão aqui, o Big Brother tá tenso, gente. Porque assim, ó, na primeira, na primeira vez que tinha eliminação lá, eu queria eliminar todo mundo. Eu queria botar em todo mundo assim. <tos> sabe? A gente tentou ressuscitar pra vocês um pouco do que é esse Big Brother. Esse funeral, né? né? E a, a passurra do Thiago falar que a gente paga Pepe Pra ver eles cantando. Pra ver eles cantando o padre. Fábio de Melo, não é o Fábio se... de Mello, é o, Fáb é o nem é o Fábio de Mello, é o outro lá, o. Marcelo Ei, Rossi, eu, eu, da Ébica Mais. Misericórdia. O Marcelo Rossi, que é a Mais, ela adorava o Marcelo Rossi. gente. saudades da Saudades Inclusive, é ele o no nosso sofá aqui, né? Querida. que Querida. <risos> Beijos pra todos vocês. Beijos. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, por favor, que a gente tá precisando de novo esse canal aqui, então ajuda a gente, pelo amor de Deus, tá? Segue no Instagram. Vamos lá, também. vamos lá. Obrigado. Vamos. Até a próxima, se Se você souber. Sim, que quiser. Quiser.